Bom, tropa, desde que Dilma subiu ao poder, o Brasil tem entrado em uma espiral do inferno. O crime agora está sendo praticado à plena luz do dia. E o grande problema são os bolsonaristas que fazem os esquerdistas fazerem o L. É, nós somos do grande problema disso tudo. Precisa haver uma regulação da internet. Oh, meu Deus do céu. Certo? Vamos mostrar aqui alguns crimes do momento, certo? Primeiro, o cantor Péricles e família são assaltados em Santo André. Carro é encontrado em desmanche. Artista estava com a esposa e a filha quando foi abordado. Veículo foi achado quase sem peças na zona leste de São Paulo. Mais um artista aí. Aí agora, né, eu pesquisei se o Pericles tinha feito o se tinha uma mensagem dele apoiando algum dos candidatos. E a verdade é pior ainda do que isso. Pericles é o famoso isentão. Quando as coisas estão indo bem, quando o dinheiro está entrando, quando o Land Rover está andando bonitinho pela cidade, tanto faz para eles quem é. O presidente, para que rumo vai o nosso país? Esses são os piores, esses são os covardes. E aí agora, claro, a internet pede para ele fazer o L, não é mesmo? Não apoiou o Bolsonaro, agora sua família inteira está sendo roubada. E quem fará alguma coisa sobre isso? Vocês acham que o Dilma está preocupado em acabar com a criminalidade? Ah, tá bom, certo? Ele está preocupado com que você não possa se defender como... Uh, de pessoas como esse jovem aqui é um vídeo que tá circulando no Twitter você já deve ter recebido na seu WhatsApp nos nossos grupos se não recebeu porque você não tá neles tá tem nosso telegram aí nosso grupo de WhatsApp sem entrar mas o vídeo é o seguinte bandidos fazem live de assalto e mostra que não temem represálias com um rostinho e tudo cara tá não tampou nem nada que se dane Toda se fez, menino, certo? E eu vi um crime absurdo, certo? Eu não poderia mostrar aqui pra vocês, ou as redes sociais vão derrubar esse meu videozinho, mas o jovem aparece ali, cantando, feliz da vida, assaltando dois carros, um seguido do outro, nada, sem nenhuma impunidade, porque é isso que ele aprendeu, que é belo e moral. É roubar daqueles que têm o que ele não tem. É para que trabalhar? Para que dedicar a vida? Para que aprender uma profissão? Não. Se o presidente do Brasil é o maior exemplo para esse garoto, o que nós podemos falar como sociedade? Ah, não, tá certo. Se você roubar, você vai ser legal, cara. As garotas vão gostar de você, você vai ser maneiro. Você não vai ser esse bolsonarista quadrado. É isso que essa esquerda promove. Isso aqui é um exemplo. Você não vê o Dilma nas suas redes sociais, ou o PT fazendo uma nota de repúdio, ou algum político da esquerda sequer compartilhando o vídeo, mencionando que ele existe, porque para eles é pério moral. Quando você tem uma pauta polêmica, quando você vê algo do gênero que deve ser destruído, que deve ser combatido, e você vê políticos que simplesmente lavam a mão e não falam nada. É porque para eles convém, para eles é uma maravilha Perdeu, o Playboy, faz o L, Pericles, faz o L, todo mundo está sendo assaltado E esses índices só estão subindo E a esquerda já tem uma resposta Você terá que entregar a sua arma Porque é muito perigoso para esses jovenzinhos da... Pre... da... Da profissão perigo estarem por aí roubando carros, não é mesmo? Então tem uma proteção deles. O cidadão do bem não pode ter o poder de tirar a vida de a qualquer momento desses assaltantes. Eles só estão fazendo o que o presidente dá de exemplo, não é mesmo? E é em todos os cantos, tá bom? Agora foi revelado lá o esquema que a gente mostrou aqui no canal sobre o Brasileirão Série B. Você vê que é sistemático em todos os cantos quadrilha de manipulação de resultados, investiu 200 mil e esperava retorno de mais de um milhão. E é assim em todas as esferas do nosso país, porque somos um país de otários, que acham bonitinho, que acham politicamente correto e maravilhoso, pensem nas criancinhas, é, eles se aproveitam de nossa nobreza, tropa. É porque acreditamos em políticos que eles estão preocupados com nossa saúde e educação, que tudo virou roubo. Então a gente tem que dar um freio nisso. Apoiar mais a direita, a livre iniciativa Chega do Estado cobrando imposto, interferindo na vida das pessoas É isso que tem que ser a nossa pauta para esses próximos anos, certo? Assim a criminalidade vai baixando Agora, você acha que as coisas estão ruins? Você acha que as coisas estão difíceis para nós? Não, nós só podem piorar, meus queridos E aí nós temos a Uber Primeiro eu olhei isso eu falei Não, não é possível, a Uber está mesmo fechando E é fato Uber confirma fechamento de escritório em Natal, certo? Tinha alguns vídeos de alguns Ubers circulando no Twitter dizendo que agora o app lá não está mais funcionando, que não dá mais para você fazer, né, entregar passageiros, encomendas através desse aplicativo. E é o Estado se apoderando de tudo aquilo que o trabalhador tem de livre. Não, você trabalhar para uma empresa sem o estado colocar o dedo lá sem dizer quantas horas você pode dirigir quem pode dirigir quem tem licença e quem não tem licença isso daqui é comemorado por muita gente ali da máfia dos táxis que hoje deve estar ganhando uma grana não é mesmo E aí quem mais vai poder trabalhar de Uber só quem tiver concursado nos Correios não é mesmo vamos levar a gente o que de jegue esse novo Uber vai ser levado de jegue o Uber ele representa ali o ápice do nosso capitalismo, do mundo moderno, da tecnologia, onde você tem ali por um preço, você pode escolher aceitar aquele preço ou não, você pode usar outros não o táxi lá, 99, sei lá quais outros tenham, você pode dizer qual que é o mais barato, o cara pode escolher te levar ou não, você pode escolher aquele aceitar pela nota daquele motorista ou não, e aí como é que fica essa história toda? Como é que a gente lida com tudo isso? com a esquerda se apropriando da tecnologia, eles não querem que tenha progresso porque isso tira poder deles, tira dinheiro do estado, tira impostos, o Uber vai acabar no nosso Brasil, você acredita nisso cara? O mundo inteiro usando essa tecnologia, o mundo inteiro podendo se locomover da forma mais barata possível e o Brasil indo ladeira ao inferno. E aí você acha que isso daqui tá ruim, meu querido? Como eu disse? tem como piorar e piorar muito tá bom essa notícia aqui eu fiquei abismado tá simplesmente eu não acredito eu não acredito alguém me acorda alguém para essa porcaria mas tá aqui no rede goblins de desinformação decisão do STF considera constitucional apreensão de CNH e de passaportes de endividados inadimplentes. O que, que é isso? O que, que é um endividado inadimplente? Quantos desses tem no Brasil antes da gente ler a notícia, tá? Eu tô aqui com o site Rádio Agência Nacional, que diz aqui em 2022, tá certo? Um ano atrás tem essa matéria, que quase 78% da população está endividada no Brasil. 78%, cara. Isso aqui é um número surreal, mas essa quantidade de pessoas não vai poder dirigir? Já ah, tudo bem, não pode mais usar o Uber, mas agora não vai poder dirigir. Vocês estão maluco né? Vocês estão fora de si. Não é possível uma coisa dessa. Ministros analisaram a ação do PT, que contestava as medidas coercitivas em caso de dívidas. Decisão manteve o que já é previsto no Código do Processo Civil. E ressalvou que medidas não podem ferir direitos fundamentais. Ou seja, você não vai poder usar o Uber. E aí, se você queria ainda usar o Uber, e você estava endividado e ganhar uma graninha, você não pode, porque você está endividado, então você não pode ter CNH. E aí, claro, você também não pode mais sair do Brasil, porque seu passaporte vai ser confiscado. Você passa a ser o quê? Um escravo do Estado. Enquanto você tiver dívidas com o Estado, dívidas com seja lá quem for, aqui no nosso canal a gente já não tem mais banco, faz um bom tempo, né? Eles nos perseguem de todas as maneiras, tentam bloquear e brocar tudo que a gente tem, que agora querem simplesmente nos tornarem escravos. Você não vai poder sequer fugir do Brasil, meu irmão. Simplesmente você vai estar aqui e você não vai poder nem dirigir E aí a pessoa faz como? Precisa ir trabalhar Foda-se, preenche o formulário aí Espera 6 a 8 anos ah, para você simplesmente passar e dizer ah, Agora você tem uma permissão do Estado para trabalhar usando a sua CNH Como se alguém fosse usar a CNH para ir dirigir por, por turismo Isso aqui é uma loucura sem precedentes E é mais uma do Brasil indo ladeira abaixo, certo? Já o governo Dilma aqui ah, <risos> meu Deus. O desgoverno do PT quer acelerar a criação do Ministério da Verdade. Quem postar o que não gostamos vai se lascar, diz o PT. Olha que maravilha, certo? Você não vai ter poder mais ter app, não vai poder mais falar, você não pode mais viajar, você não vai poder mais fazer, trabalhar, dirigir carro. Tudo porque o Estado está se preocupando com você, otário. Faz velho aí, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Do que tem de Uber hoje chorando em Natal. E vai ter por muito aí pelo Brasil. E todo mundo usa agora essa porcaria de app de alguma forma ou outra. O Brasil tá indo ladeira abaixo, meu parceiro. Mas enquanto isso, certo? Nós estamos sobrevivendo aqui em uma dessas formas. É a nossa sétima rifa. Apoia né, e concorra a 700 reais no Pix. Tamo junto, quero saber sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado, né? o lado do Brasil está indo ladeira abaixo, porque nós somos um povo altruísta, que acredita em políticos safados ainda, mas isso vai mudar. E até a próxima. Tchau, tchau.